desejo saúde para todos vocês você está cansado de perder dinheiro na lotofácil? então fique nesse vídeo até o final que eu vou revelar o segredo para você acertar os 14, 15 pontos na lotofácil hoje é algo inédito, algo que você nunca viu são apenas três passos para você acertar na lotofácil de uma vez por toda essa é a verdade sobre a lotofácil que você não vai achar em vídeo nenhum, só nesse vídeo, fique comigo até o final pessoal, é uma coisa inédita, existe várias maneiras de ganhar na lotofácil, eu vou contar só a principal, para você acertar aí os 14, 15 pontos de uma vez por todas pessoal, é praticamente 100% garantido que você vai acertar na lotofácil, é pessoal, não tem um infarto, beleza pessoal? desejo saúde para vocês e vou mostrar esse método aqui agora em primeira mão já deixa o like, comenta aí e no final do vídeo eu vou dar uma dica espetacular para vocês esse pessoal aí tá com raiva de mim, esse pessoal que acerta 14 e 15 pontos aí tá com raiva de mim porque eu vou revelar de uma vez por todas esse método para você agora em primeira mão pessoal esse método, eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que acerta sempre na, no jogo do bicho. Eu disse sempre no jogo do, no, na lotofácil, sempre pessoal, sempre, sempre, sempre. Ele já mostrou vários bilhetes premiados para mim e com muita luta, muita dificuldade, ele me revelou o segredo que eu vou passar agora para vocês em primeira mão. E você vai fazer? Você vai pegar oito dezenas ímpares, essas dezenas ímparas fixas, geralmente se repete 70% do sorteio, pessoal, 70% do sorteio. É coisa demais. São oito dezenas fixas, e as outras sete demais que completa as outras, são sete dezenas pares. OK, pessoal? E galera, eu fiz três grupos aqui de exemplo, ímpares que vocês podem usar aí no jogo de vocês, ok? Então, pessoal, da seguinte forma aqui você deve jogar, ou você escolhe oito dezenas ficas ímpares, ou você escolhe um desses três grupos. Eu, particularmente, escolher esse aqui, o grupo 2. Esse aqui, pessoal, é o grupo das dezenas 1, 3, 5, 13, 15, 21, 35 Por Porque, pessoal, é o pessoal estudar muito aí. E através desse estudo, o pessoal conseguiu identificar que esse grupo de oito dezenas ficas ímparas é o grupo que se, que se destacou, com números absurdos de vezes que saiu, em relação às demais, pessoal. Então, eu, na conversa que eu tive com esse cara que eu falei, esse especialista que sempre acerta aí, eu vou deixar até o link abaixo aí pra você clicar, e só usa essas dezenas aqui, oito, fixa, só essa aqui, pessoal, só usa essa. Eu já ganhou diversas vezes, incrivelmente, pessoal. O grupo que ele joga, um dos grupos que ele joga, de dezenas ricas, ímpares, é esse grupo, pessoal. As dezenas são idênticas, é muita coincidência. Então, eu fiz esse vídeo aqui para vocês aprenderem aqui. E as dezenas pares que vocês sabem são 2, 4, 6, 8, 10, 15, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Beleza, pessoal? Está aí 70% do resultado, pessoal. Saem daqui. Sai sempre 8 ímpares e 7 pares. Entendeu, pessoal? 70% sai 7 ímpares e 8 pares, pessoal. Veja bem, pessoal. Se você acertar esses, esses 8 ímpares, o que vai faltar? 7 dezenas. Então, você vai fazer 15 pontos e 25 dezenas, você vai ter que acertar só 7 em 12, pessoal. Então, só pelo fato, um exemplo, jogando 20 bilhetes, você acertar as 8 fixas ímpares... Com certeza vai ter bilhete premiado. Com certeza absoluta. Você vai ter vários bilhões de Aí vai depender da sorte também de fazer 14 ou 15 pontos. Beleza, pessoal? Tá? aí essa dica fantástica aí. Eu vou deixar o, o link aí desse cara que eu falei, que é um expert. Toda vez ele acerta, pessoal. É só clicar aí e você vai direto para o site. Fantástico, fantástico, pessoal. Beleza, pessoal. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo aí.